Alunos, eles podem trabalhar em laboratórios, né? eles, eles são incentivados a trabalhar no laboratório de pesquisa ou então também realizar a pesquisa de grupo. Atualmente, a gente está desenvolvendo um estudo do currículo da engenharia civil, como os currículos são desenvolvidos fora da nossa universidade, dentro do país ou fora do